Fala aí molecada, beleza? Estamos chegando na área para mais um vídeo para falar para vocês sobre o primeiro turno do Borussia do Dortmund na Bundesliga que mais uma vez tem se mostrado extremamente ruim o trabalho de Ardentard principalmente pelas questões que geraram na equipe na temporada principalmente a questão do, do Haller que teve aí a questão do câncer aqui modificou eh, em muita coisa aí o que o que aconteceu e principalmente algumas coisas da equipe em que poderiam regredir poderiam melhorar que poderiam ter qualquer outro nível de possibilidade eh, dentro da questão. antes se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações e vamos nessa para levar para vocês Esse negócio é o seguinte Primeira coisa a campanha do Borussia Dortmund ela é extremamente terrível sobre qualquer aspecto seja pela questão dos jogadores que vieram seja pela, pela falta de treinamento feito e seja pela falta de condicionamento de alguns jogadores que poderiam ter feito mais e entregaram menos para que você tenha uma ideia toda a condição do que a equipe ela, apresentou ela se recolocou de alguma forma. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês, aqui, a, esta parada aqui do Modeste. Aqui, o Modeste, ele simplesmente, é, de alguma forma, ele deveria ter sido o jogador para que se criasse uma, uma, uma condição tecnicamente, taticamente, daquilo que, do que poderia fazer, principalmente pelas condições do que o Borussia Dortmund colocou-se durante a, a temporada. E talvez até por isso é, faltou aí ó, algumas coisinhas para ele encaixar na equipe. E ele não conseguiu encaixar na equipe. Fez até o gol de empate, Salvador, contra o Bayern 2x2, mas é extremamente muito pouco para aquilo do que o Borussia Dortmund ele possa entregar e daquilo que, do que o Borussia Dortmund ele possa fazer. Né? Vou colocar aqui outro jogador que eu acho que para mim foi o, o grande, a grande é, decepção é, da temporada, principalmente, né? é, que é o, o nosso queridíssimo e simpático Munier. O Munier, rapaz, o Munier realmente ele veio para ser um jogador que ele deveria ter um pouquinho mais de condição técnica e ele não mostrou em nenhum momento o, o futebol é, a que veio. Porque o futebol do, do, do Munier, ele foi extremamente abaixo daquilo que se esperava e, e daquilo que foi apresentado. Uh, como jogador que saiu do PSG de graça e não rendeu em basicamente quase que nada dentro do, do contexto né da, da equipe dos jogadores e tudo mais né? muito bem vamos lá para outro jogador agora outro jogador que esse decepcionou muito uh, pelo, pelo que ele veio e pelo, e que tem jogado muito é, mal aí né principalmente que é o nosso querido Khan. o Khan realmente vem se mostrando outra vez um jogador de que piorando cada vez mais né cometendo pênaltis cometendo faltas desnecessárias tá pendurado com quatro cartões amarelos e, e ele não não mostrou nem um pouco daquilo que que se espera como atleta e que se espera como jogador até é uma coisa natural do que se tenha ou do que se possa fazer dentro do do, do gol de gente do Borussador. então há uma, uma pena muito grande de a gente ter visto um can que chegou com toda uma questão para para jogar o seu futebol mas que no fim das contas não teve nem sequer é, um terço do, do futebol apresentado nem sequer da, da maneira do que foi do, que do seu futebol jogado né é, outro jogador também que eu acho que é, de alguma forma é, é, foi foi bem bem abaixo aí como como como questão mas aí né uma série de de outros fatores, pelo menos para mim até agora é o Rúmelos. O Rúmelos ele realmente é, vem de uma temporada muito muito muito ruim, né? muito muito muito realmente ruim. É, não pelo jogador que é, mas pelo pela forma como que o jogador ele, ele ele se apresentou aí na na na temporada então o, o, o meu em si para mim ele foi um jogador é, que tem bom passe que tem boa questão mas ele não tem ele não tem é, condigência né ele continua cometer alguns erros erros de bote claro que o suli para mim também foi outra decepção porque Apesar de ter jogado bem na lateral, é, também não foi, não foi um jogador assim importante. Né? Vou até mostrar aqui o Sully para vocês aqui também. Que eu, o Sully realmente ele foi um jogador que deixou é, muito a, a, a desejar. E, e, e ele não, não fez nem sequer um terço daquilo que foi, que foi é, apresentado para ele. Né? Então, acredito eu que o Sully também foi um pouco um ponto de decepção. Né? É, no mais, assim, vamos colocar aqui a tabela de classificação da Bundesliga para a gente poder dizer melhor para vocês aqui do, de tudo o que está acontecendo. Vamos lá. Olha só, vou colocar aqui na tela para vocês. aqui. O, o Borussia Dortmund ele tá aí a sexta posição com 27 pontos é, com 25 pontos é, ele tá ali atrás de um Leão Berlim com menos orçamento e com atrás de um Eintracht Frankfurt que é o atual campeão da Liga Europa e um, um Leipzig que jogou extremamente mal na temporada que agora viu o Bayern, que não só assume a liderança do campeonato, mas abrindo vantagem, e isso acabou sendo um ponto bastante decepcionante. Então, tem todo esse, esse contexto é, geral aí também. Né? No, no mais do contexto, aí você pode olhar que é, o Freiburg, com menos orçamento, o em segundo. É, o Ninho Berlim, que chegou a liderança do campeonato, Perdeu o fôlego. Ela não consegue mais chegar. O Wolfsburg, que estava lá embaixo, já foi aqui para cima. Então, quer dizer, o, o Borussia Dortmund, que deveria ter tido oportunidades de crescimento, tá, está brigando no título, hoje ele está a 11 pontos atrás, do Bayern de Munique. Isso aí é inadmissível. Você conseguiu um empate com o Bayern, 2x2. Um jogo que você poderia ter ganho. Tá ligado? Você poderia ter ganho. Você empatar em 2x2, dois dois, você já você tirou pontos do Bayern, mas que acabou sendo totalmente insuficiente, porque o Bayern passou a ganhar 10 vitórias consecutivas. Tá Ele já tá com uma vitória a mais do que o O, o, o, o, o Borussia está com duas vitórias atrás do Bayern. O time que teve seis derrotas, do campeonato time que empatou uma do campeonato com um saldo menos quatro, quando o Bayern deu um saldo 36. E isso não se pode acontecer, isso não se deve acontecer, é. né? Mas é o que, infelizmente, ele acontece e vai continuar acontecendo por muito tempo. Mas vamos olhar aqui a, a, a rodada que vai ter no dia. 20, e aí vocês vão entender o que, o que eu estou que querendo dizer. Olha só. A rodada do dia 20 vai ter. O Leipzig vai pegar o Bayern. O Leipzig tem a obrigação de que pelo menos ele ganhar do Bayern. Seria ótimo para o campeonato. O Frankfurt vai no dia 21 de janeiro vai pegar o Schalke. Às 11h30 da manhã também tem, deve ganhar o seu jogo. O Borro vai pegar o Hertha. Às 11h30 da manhã. É, no dia 21 de janeiro o, o Stuttgart vai pegar o mais 05 né? é, então talvez tá, tá, aí deve ganhar ponto o Colônia vai pegar o Werder Bremen o Werder Bremen deve vencer e o Dortmund vai pegar o Leipzig no, no, às 11h30 da manhã no domingo o Dortmund precisa não vencer em casa para chegar na reta final no primeiro turno com alguma possibilidade de vitória, porque depois ele pega o mais 0,5 fora de casa para iniciar o retorno contra o Bayern Leverkusen fora de casa. Então, é, os resultados eles precisam ser feitos, o time precisa ir ao mercado, apesar de falarem que não, que não precisa ir ao mercado, que não sei o que e tal, não é bem assim. precisa melhorar e precisa se ajustar urgentemente, senão aí a coisa vai ficar extremamente complicado. Certo, molecada? Deixa aí o seu like, divulga para os amigos, para a galera aí que nos acompanha em todo o Brasil. E no próximo vídeo a gente falar mais desse primeiro turno da Bundesliga para vocês. Um grande abraço e valeu!